Agora que você está sentado ou deitado, numa posição que seja confortável para você, você pode fechar os olhos e começar simplesmente a prestar atenção na sua respiração. Não tente fazer nada de especial, somente perceba como que você respira. Onde que a sua respiração se situa? Qual a parte do seu busto que se mexe quando você respira? Qual o ritmo da sua respiração? Pode ser que durante o exercício você ouça algum barulho vindo lá de fora, ou pode ser que pensamentos venham à sua mente. Se for o caso, fique concentrado na minha voz e nas suas sensações físicas. E simplesmente deixe passar todo o resto. Agora que você está instalado confortavelmente, eu te proponho que três vezes seguidas você inspire pelo nariz e expire lentamente pela boca. Você pode começar, inspire pelo nariz, expire lentamente. Boca. uma segunda vez, uma terceira vez. Pode respirar normalmente agora e perceber essa sensação de calma, de tranquilidade que está aos pouquinhos chegando no seu corpo e na sua mente. Agora eu proponho que você comece o relaxamento de todo o seu corpo, da cabeça até os pés. Pode ser que você utilize alguma imagem para te ajudar. Você pode então começar pelo relaxamento da sua cabeça. Preste atenção na sua cabeça, no alto da sua cabeça. E você pode então relaxar essa parte superior da sua cabeça. Seu couro cabeludo. Sinta o relaxamento. Cada raiz, de cada fio de cabelo. Essa sensação de calma, de tranquilidade vai invadir agora a sua testa. Você pode relaxar a sua testa. E perceber que a sua testa está perfeitamente relaxada. Perfeitamente lisa. Relaxa as suas sobrancelhas. Relaxa as suas pálpebras. Sinta suas pálpebras talvez um pouco mais pesadas agora. Perceba o ar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 Sinta cada músculo dos seus maxilares se descontraindo, se relaxando. Se você quiser, você pode abrir um pouquinho a sua boca. Perceba agora que a sua cabeça, o seu rosto estão perfeitamente relaxados. Deixe agora a na sua garganta, no seu pescoço, e deixe toda essa região ser invadida por essa sensação de relaxamento. Relaxe os seus ombros, ser se você sinta os seus ombros se abaixar um pouco com o efeito do relaxamento, relaxe os seus braços seus cotovelos, seus antebraços, e relaxe as suas mãos até a extremidade de cada dedo. E perceba agora que os seus membros superiores estão perfeitamente relaxados. A sensação de leveza, de tranquilidade vai continuar se estendendo por todo o seu corpo. E agora essa sensação vai chegar nas suas costas. A cada respiração, você relaxa mais e mais as suas costas. Relaxe cada músculo das suas costas. Do alto até a parte mais baixa da sua coluna vertebral. Você Se sente as suas costas mais leves a cada respiração. E você pode perceber agora que as suas costas estão perfeitamente relaxadas.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 Na sua barriga. Relaxe os seus quadrinhos. Relaxe toda a região pélvica. Relaxe os seus músculos glúteos. E perceba agora a sensação de total relaxamento presente no seu corpo. Seu corpo está cada vez mais leve, sereno, tranquilo. E agora você vai relaxar as suas pernas. Relaxe cada músculo das suas coxas. Relaxe os seus joelhos. Relaxe as batatas das suas pernas. Relaxe os seus tornozelos e relaxe os seus pés do calcanhar até a extremidade de cada um dos seus dedos. Perceba agora como seus membros inferiores estão perfeitamente relaxados. Perceba agora como todo o seu corpo está perfeitamente relaxado. Agora que você está calmo, tranquilo, eu proponho que você se observe sentado no cômodo onde você se encontra agora. E a partir de agora, imagine que você tenha a capacidade de se elevar, de subir nos ares. Aos pouquinhos, lentamente e de maneira perfeitamente segura, você vai começar a subir, a se elevar. Você observa o seu corpo subindo. Você está agora mais ou menos na altura do teto. Você pode observar esse cômodo onde você se encontra, de um ponto de vista completamente inédito. Você pode observar todos os objetos, os móveis que você conhece bem, só que dessa vez você está vendo eles de cima. Aos pouquinhos, você vai continuar subindo, se elevando. E agora você consegue ver todo o prédio, toda a casa onde você está, do lado de fora. Você pode ver o teto, o topo do prédio, da casa. E você continua a subir lentamente. E agora você consegue ver toda a sua rua. Você consegue subir. E agora você vê todo o seu bairro. E você percebe que desse ponto de vista, tendo tomado essa distância, você percebe que a sua casa é minúscula agora. Vista dessa distância. Você continua a sua viagem. Você continua subindo mais e mais, lentamente. E agora você consegue ter uma visão de toda a cidade onde você mora. Você observa a sua cidade. Você reconhece lugares que você frequenta. Talvez o seu trabalho, a sua escola e outros lugares que fazem parte da sua vida. Você consegue ver todos esses lugares de longe, pequenininho. Você continua a subir e você vê tudo o que você conhece, de um ponto de vista. Completamente inédito. Tudo é muito pequeno. Sua casa agora é um pontinho na imensidão dessa cidade. Enquanto você continua a subir e a se distanciar da sua casa, do seu bairro, do seu trabalho, da sua cidade, você se sente perfeitamente tranquilo, calmo, em paz. Essa sensação de tranquilidade vai tomando conta do seu corpo da sua mente. Esse distanciamento provoca paz. Calma, tranquilidade para você. Você continua subindo e agora você consegue ver todo o seu estado. Você consegue ver os contornos do estado em qual você mora. E subindo ainda um pouco mais. Você consegue ver os contornos de toda a sua região. Essa distância faz com que você veja as coisas de maneira diferente. E você percebe a calma e a paz presentes em você. Você continua subindo, tranquilamente, se distanciando mais ainda. E agora você consegue perceber os contornos do Brasil. Aquela forma que você conhece bem. Você consegue perceber todos os contornos do Brasil, todas as fronteiras do Brasil. você já nem mais consegue ver, a sua casa, o seu trabalho, o seu bairro e a sua cidade. Eles se tornaram minúsculos na imensidão desse país. Você continua subindo e agora você consegue ver toda a América do Sul. Você vê todos os contornos da América do Sul, os oceanos Atlântico, Pacífico e na imensidão desse continente. Você já não consegue mais ver todas aquelas coisas e todos aqueles lugares que fazem parte do seu cotidiano. mas você percebe o quanto essa distância te acalma, te enche de paz. Você continua a subir e você vê agora todos os continentes, os oceanos. Você sobe um pouco mais e você consegue ver agora todo o planeta Terra. Observe todas as belezas do planeta Terra, as cores. Você chega até o Cosmos e observa toda a imensidão do Universo. Observe a Lua, observe o Sol, Perceba o quanto esse distanciamento em relação ao seu cotidiano, esse distanciamento em relação a tudo que faz parte do seu cotidiano, te deixa em paz, tranquilo, sereno. Aproveite dessas sensações positivas de tranquilidade, de harmonia. Física e mental. Aos pouquinhos, você vai começar a sua viagem de volta. Você vai descer. E você vai começar a voltar. Ainda cheio dessa sensação de paz. De tranquilidade, de serenidade, você deixa o cosmos e você consegue observar mais uma vez os cinco continentes, você continua descendo tranquilamente, lentamente, Percebe mais nitidamente os contornos da América do Sul. Ainda carregado de paz, de harmonia, de serenidade, você já consegue enxergar os contornos do Brasil. Você continua descendo lentamente, tranquilamente, e você observa o quanto o seu corpo e a sua mente estão sossegados, tranquilos. Você já consegue perceber a sua região? Logo um pouquinho depois você consegue perceber os contornos do seu estado e o seu corpo está leve, despreocupado, tranquilo. Você vê a sua cidade e você revê todos esses lugares que você conhece tão bem pela primeira vez depois da sua viagem. você percebe que o seu olhar já não é mais o mesmo. Você está muito mais leve. E com essa leveza, você observa o seu bairro, você observa de novo a sua casa, seu prédio e você volta mais uma vez ao cômodo onde você está agora e você observa o seu corpo sentado ou deitado e você percebe o quanto você está tranquilo, sereno, em paz. E você consegue perceber a sua capacidade de se distanciar das coisas, dos eventos. E o quanto essa distância pode ser uma fonte de calma, de tranquilidade para você. Essa sensação de calma, de tranquilidade, está gravada dentro de você. Você pode ativar essa sensação quando você precisar e quando você quiser, no seu cotidiano. Eu proponho agora que você comece a deixar essa visualização e que você volte... Agora, aqui, nesse lugar onde você está. E para isso, você pode começar a prestar atenção nas partes do seu corpo, que estão em contato com a cadeira ou com o colchão, sua cabeça. O contato dos seus ombros, das suas costas, dos seus braços, com a cadeira ou com o colchão. Dos seus glúteos, das suas coxas, dos seus pés. Você pode se reconectar aos sons, aos diferentes barulhos vindo lá de fora. Você pode inspirar e expirar com energia para se redinamizar. Você pode começar a se mexer, mexer os pouquinhos os pés, as mãos, a cabeça. Pode se espreguiçar, bocejar, se você quiser. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.